Uma nave viaja para um planeta distante e sofre uma avaria nas câmaras de sono e dois passageiros se acordam da hibernação 90 anos antes do esperado. Esse é o resumo do Rafa e hoje vou apresentar um filme de drama e romance de ficção científica de 2016 chamado Passageiros, com Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Lawrence Fischumi e Michael Sheen no elenco. Antes de irmos para o filme inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para mais resumos de filmes como este. E agora vamos à história. O filme começa no espaço sideral com a nave Avalon no piloto automático indo para o mundo colônia de Omestead II durante um êxodo em massa da população da Terra. A tripulação e os 5 mil passageiros estão todos em cápsulas de hibernação para a viagem de que vai durar 120 anos. Já se passaram 30 anos de jornada. A nave viaja através de uma tempestade de meteoros, e a energia é desviada para os escudos dianteiros. Então a nave colide com um grande meteoro e a energia pisca, telas de alerta vermelho aparecem na área de controle, então rapidamente volta ao normal. Algo ruim aconteceu. Jim Preston, interpretado por Chris Pratt, é um engenheiro mecânico e acorda em sua cápsula com uma alegre voz de computador dizendo que logo eles chegarão ao de Segunda. Ele é informado de que é normal sentir-se confuso e fraco depois de hibernar. A pulseira em seu braço é digitalizada e o computador o leva para a sua cabine, onde ele dorme. No dia seguinte, ele acorda, tenta decidir o que vestir para se encontrar com os outros passageiros, então se dirige a uma cafeteria onde ele é o único. Ele vai a uma sessão de orientação sobre a vida como colono em uma estiada, mas é o único ali também. O instrutor gerado por computador não consegue entender sua pergunta sobre por que ninguém mais está lá. Jim vai para o sagão principal e não recebe ajuda do quiosque de informações. Ele encontra um escritório onde pode enviar uma mensagem para a Mestead Company, avisando que será caro. Ele envia uma mensagem explicando que ele é o único que está acordado e precisa de ajuda, então descobre que esse passará 15 anos antes que alguém na Terra receba sua mensagem. Ele percebe que está sozinho ali. Jim encontra os manuais dos equipamentos da nave. Ele estuda o um manual sobre as cápsulas de hibernação, mas não consegue encontrar uma maneira de reiniciá-la depois que a pessoa acorda. Ele não pode entrar na área onde as cápsulas da tripulação estão para tentar acordar alguém para obter ajuda, e ele não pode entrar na área de comando da nave porque sua pulseira não dá permissão adequada. De encontro, o barman robô chamado Arthur, interpretado por Michael Shin, com quem ele pode falar, mas o robô é programado para dar conselhos de bar. Dean é um passageiro de classe geral com uma cabine básica, e ele invade uma suíte com comodidades mais agradáveis. Um ano se passa enquanto Dean usa as instalações de entretenimento da nave, mas sem outras pessoas, ele se torna cada vez mais solitário. Ele bebe e vaga sozinho andando pela nave e vai para uma área onde os passageiros podem colocar um traje espacial e sair com segurança para fora da nave. Ele veste o traje espacial, abre a câmara de descompressão e vai para fora da nave. Ficando um tempo lá, ele fica impressionado com a imensidão do espaço e como ele está distante de tudo e sozinho naquela nave. Pensando em tudo isso, ele chora e se sente desamparado. Então ele volta para dentro da nave. Tira o traje espacial e pensa em suicídio abrindo a câmara de descompressão sem um traje espacial, mas se detém e corre para a área das cápsulas. Ele escorrega e cai perto de uma cápsula com uma linda mulher dentro, Aurora, interpretado por Jennifer Lawrence. Ele estuda o perfil de passageiro que ela registrou antes da nave sair. Ela é jornalista e está viajando para o um Mestiado para ter uma aventura e aprender por que as pessoas optam por ser colono. Ele passa muito tempo lendo suas histórias e dividindo sua intimidade com o robô Barman Arthur. Jim acha Aurora é perfeita e se sente atraído e pensa em acordá-la para ela se juntar a ele. Ele entra em crise e luta consigo mesmo para não acordá-la pois sabe que isso condenará ela a morrer na nave com ele. Jin se desabafa com Arthur e não consegue mais suportar o isolamento depois de tanto tempo sozinho, e então decide acordar Aurora. Jin se prepara, faz a barba, corta o cabelo e vai até a cápsula de hibernação de Aurora e manualmente faz sua cápsula acordá-la, escondendo-se antes que ela possa vê-lo. O mesmo programa de computador alegre acorda Aurora e a leva para a sua cabine para dormir. Aurora acorda no dia seguinte sozinha e anda até o grande saguão, onde encontra Jin. Ele conta a verdade sobre há quanto tempo está acordado, mas não conta que acordou. Aurora se desespera e corre para a sala de hibernação e percebe que todos estão dormindo e apenas sua cápsula está aberta. Ele pediu a Arthur, o barman robô, que não contasse a Aurora o que ele fez, e Arthur concorda. Aurora acorda percebendo a situação que está e busca ajuda com o um Centro de Informações sem sucesso. Jim explica o que está se passando. No saguão ele percebe que Aurora é uma passageira da classe ouro, e ela usa sua pulseira para obter refeições de café da manhã mais elaboradas, melhores do que Jim tem direito de comer. Aurora e Jim conversam e discutem sua situação e o que pode ser tentado para consertar as cápsulas. Aurora também estuda e faz o possível para entrar no saguão da tripulação para acordá-los. Jim percebe que algumas coisas estão apresentando mau funcionamento. Aurora usa seu tempo e começa a escrever sua história, cuida da sua saúde, faz corrida e natação. Ela pergunta por que Jim deixou o planeta Terra, e ele diz que gosta de fazer e consertar coisas e, na Terra, as coisas são substituídas quando quebram e não são consertadas. Ele quer morar em uma casa que ele mesmo vai construir. O plano dela era viajar para a colônia, passar um ano lá conversando com os colonos sobre por que eles deixaram a Terra e, em seguida... Retornar à Terra Depois de algum tempo se conhecendo, Jim convida Aurora para um encontro e ela aceita. Depois de comerem, ele a leva para a sala do traje espacial, e há dois trajes e os dois se vestem e saem. Aurora fica muito impressionada com o espaço sideral, eles apertam um botão para se desprenderem da nave e voam no espaço presos a um cabo de segurança. Depois do passeio Aurora e Tim se beijam e vão para a cabine de Jim onde fazem amor. Eles são felizes, têm sua rotina de exercícios, olhando as estrelas, aproveitando as diversões e os restaurantes da nave. Mais um ano se passa e é o aniversário de Aurora, e Jim planeja uma surpresa especial, ele fez um anel para ela. Indo para o bar, Aurora diz a Arthur que ela e Jim não têm segredos e Arthur diz a Aurora que Jim fez uma boa escolha ao acordá-la da hibernação para lhe fazer companhia. Aurora fica arrasada e furiosa e diz a Jim para ficar longe dela. Aurora fica muito decepcionada ao descobrir que não foi uma falha na nave que fez ela acordar, mas Jean acordou ela propositalmente e agora ela está destinada a morrer ali naquela nave com ele. Uma noite, ela entra em sua cabine enquanto ele está dormindo e o ataca com os punhos. Enquanto ela está correndo, Jean usa o intercomunicador da nave para tentar se explicar, mas Aurora grita que Jean tirou sua vida. Enquanto tudo isso está acontecendo, a sala de controle recebe alertas de falhas do sistema com mais frequência com o passar do tempo. Dean e Aurora notaram pequenas coisas estranhas, como os robôs de limpeza com falhas no sistema. Já se passaram dois anos desde a colisão do meteoro. Um dia Gus, interpretado por Lawrence Fishburne, acorda e aparece no saguão. Ele é o chefe da tripulação do convés e acorda da hibernação mais cedo. As cápsulas de benação nunca falharam antes e ele explica que algo importante está errado. Sua pulseira os leva ao centro de comando, onde descobrem que o diagnóstico automático da nave falhou e eles precisam verificar cada convés manualmente. Enquanto Gus executa testes, há uma falha no sistema de gravidade da nave e a aurora quase se afoga enquanto está na piscina. Gus descobre que houve falhas em cascata e o computador pode fazer uma linha do tempo que mostra que a primeira falha foi dois anos antes. Gus determina que as primeiras falhas causaram desvios de energia para tentar reequilibrar a carga, mas a carga tornou-se muito pesada, causando cada vez mais falhas. Toda a nave corre o risco de morrer no espaço, o que condenará toda a tripulação e passageiros. Nesse ponto, Gus Desmaia de e Jim e Aurora o levam para a enfermaria e o colocam no scanner médico de diagnóstico automático. A necrose múltipla por todo o corpo, e a morte é iminente, devido ao mau funcionamento da cápsula de dedenação. Ele veste seu uniforme e se prepara para morrer, e dá a Jin e Aurora sua pulseira, para que eles possam acessar as áreas da nave necessárias para consertar as coisas. Na engenharia, Jim e Aurora encontram um buraco feito por um meteorito que passa por algumas áreas críticas. Quando eles abrem uma porta, Aurora é quase sugada por causa de um buraco na parede da nave. Ela fecha o buraco, e Jin usa um selante líquido para fechar ainda mais o buraco. A área é pressurizada e eles descobrem o estrago que o meteorito fez na nave. Agora o exaustor do motor de fusão deve ser ventilado manualmente. O controle manual não funciona, Jim tem que entrar em um traje espacial e sair para consertá-lo. Ele acaba tendo que entrar na passagem de exaustão para abrir uma aba, mas ela não fica aberta, a menos que dia mantenha aberta para que a ventilação manual funcione. Aurora, agora desesperada para não perder Jim, discute com ele pelo rádio, mas ela puxa a alavanca. Os gases são sugados para fora da nave, a força é tão grande que empurra Jim para o espaço, sua corda se rompe e há um buraco em seu traje. Ele se despede de Aurora. Ela corre para vestir um traje espacial e vai procurá-lo. Ela recupera de agarrando sua corda, mas quando eles entram, ele não responde. Ela o arrasta para a enfermaria, e o médico robô diz que Jim está morto. Aurora usa a pulseira de Gus e seu código de substituição para fazer a máquina ressuscitar Jim, e ele volta à vida. Ele está vivo, e ela está aliviada e muito feliz. Mais tarde, as coisas voltaram ao normal na nave. Jim trabalha no médico robô e diz a Aurora que descobriu que usando o comando certo ele poderia colocá-la de volta na hibernação na enfermaria, mas assim ele estaria sozinho novamente. Aurora opta por ficar acordada com Dean e construir uma vida com ele na nave, juntos. 88 anos depois, é o fim da viagem, e o capitão e a tripulação acordam e chegam ao grande saguão para descobrir que há uma árvore enorme, muitas trepadeiras e vegetação com pássaros voando enquanto a voz de Aurora está contando sua história para os passageiros. E assim termina essa emocionante história. Esse filme foi escrito por Morten to Doom e dirigido por John Spites e recebeu a nota 7 na avaliação dos espectadores. O que você achou desse filme? Deixe nos comentários a sua opinião e veja o que as outras pessoas comentaram sobre esse filme. Muito obrigado pessoal, até a próxima história.